é muito boa e eu não tô falando isso aí para te agradar não eu tô falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer foi porque eu ouvi o canto aqui e o, o canto ele é muito show tá um voz todo mundo reclama do estado do Prato FH esse não tem chiado sabe meu amigo é muito importante você continuar vendo esse vídeo até o final veja só nele você vai ouvir agora o canto ou a edição que eu fiz com Renato Souza lá de Itajaí Santa Catarina você vai escutar a sequência sem repetição. Veja o vídeo até no final, porque o Renato vai estar falando sobre a percepção dele. Eu fiz uma edição e coloquei ele aqui falando o que ele achou de interessante desse trabalho de edição. Então veja o vídeo na íntegra. O áudio para você entender agora a sequência sem repetição. Agora você vai entender tudo o que nós fizemos aqui nesta sequência. Mas eu já adianto, daqui a pouco você vai ver a percepção do Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina, dono do Criatório Prorrogação. Então veja o vídeo todo, tá? Veja só, aqui nessa nossa edição, já tem aqui no começo do canto os plios, os pialados, né? Começa a sequência com os pialados, depois de você ter a primeira cantada com três repetição ficou aqui a edição feita com 14 segundos 15 segundos 14 a 15 segundos de cantada para cantada observe aqui o detalhe no caso são quatro cantadas são quatro cantadas com três repetições e apenas uma cantada com seis repetições então você tem 4 4, 4, 4 4 e 6 repetições esse é o módulo esse módulo vai se repetir durante o período que você escolher aí no site eu fiz essa mesma edição com 20 minutos de canto 20 de intervalo 30 minutos de canto 15 de intervalo 30 de canto 30 de intervalo e 45 minutos e não tem intervalo para você utilizar da melhor forma que você quiser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 as cantadas com 9 repetição, correto? Exato. Essa gravação aí, eu quero uma cópia. Assim que eu finalizar aqui, eu vou te mandar. É, aí é o que acontece? Se tu quiser tipo, gravar num cartão de memória, isso aí pra mim, eu vou te dar meu endereço e tu pode encaminhar um desse daí pro CEDEX. Vou fazer, eu vou, eu vou fazer dois cartões de memória. Eu vou te mandar o com e o sem. Tranquilo. Fica tranquilo que você vai receber e aí. Tem... Eu queria que você relatasse aqui, né? porque eu te mandei o canto para você colocar no teu aparelho. Eu queria que você falasse aí qual foi a impressão que você teve quando você escutou aí no teu aparelho, é, na sua, no seu alto-falante, no, no seu, nos seus equipamentos que você utiliza aí. É, quando você mandou esses dois cantos para mim, eu botei ali no aparelho. Então eu ouvi o canto, né? coloquei para ouvir parte que bem impressionado com a voz que ficou, sabe? Uma voz muito limpa, nem imaginei que ia ficar com uma voz tão boa assim, tão limpa como ficou e uma voz cheia, sabe? Feito do Prato da tá? e eu gostei do andamento, bem, um andamento bem bom, andamento pra frente e ele vem com aquelas três, três, três e cinco batidas, né? Depois três, três, fecha com seis batidas muito, muito bom, o andamento, parece um Curió cantando, assim, com aquela voz gostosa, voz aveludada, cheia, que o Curió é um imitador, né? Então, o Curió que pegar aquele canto ali, com aquela voz aveludada que tem ali, aquela voz cheia, o andamento pra frente, fazendo aquelas variações de batida, é um cara, viu? É um passarinho para se destacar no Brasil a gente tem que ver uma alegria na alegria dos outros sabe? para motivar a gente a criar para motivar a gente a saber que pode também fazer um desse nível, é difícil é mas não. o que a gente é você ouvir um passarinho diferenciado e esse canto que você editou ali rapaz, ele tem condições de fazer passos de grande, de grande apresentações em torneio, de grande qualidade de canto e repetição, porque o canto é per a voz é muito boa e eu não tô falando isso aí para te agradar não eu tô falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer, foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto, ele é muito show, tá? Com um voz, todo mundo reclama do estado do Prato FH, esse não tem chiado, entendeu? E aí ele vai realmente fazer a variação de batida, ele vai fazer o passado de qualidade de canto em termos de tudo. E é o canto e eu também vou, vou tocar, só que eu não, não gosto de tocar o sem repetição não, vou tocar o com repetição. É 6 é é samaritais, três e nove. E eu gostei. O Renato Souza, né, do Criatório Prorrogação de Itajaí Santa Catarina, ele me autorizou a colocar aqui o uso da imagem dele com o canto que nós elaboramos. É um preço simbólico para vocês poderem baixar toda aquela nossa edição que nós fizemos aqui.